Sim. Olá a todos, muito bom dia e bem-vindos a mais um workshop dos Dias da Casa Sustentável. Eu sou a Sara e vou estar convosco na próxima hora. Hoje, dia 5 de junho, uh, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e desde 1970 até os dias de hoje que pretendemos consciencializar para o uso dos nossos recursos naturais. Preservar o meio ambiente hoje é pensar nele no futuro. Então temos sempre que cuidar. Hoje, para garantir uma sustentabilidade do nosso meio ambiente. E é por isso que hoje vamos falar sobre compostagem doméstica. não Se não tiver jardim, se não tiver um compostor, não há problema. Hoje tenho uma convidada muito especial que nos vai dar muitos truques e dicas para fazer a nossa compostagem doméstica. Comigo tem a Camila Lucena. Olá, Camila, e muito bem-vinda. É sempre um gosto ter-te aqui connosco. A Camila é uma ativista socioambiental, também engenheira, não é? Permacultora. E também cofundadora da Juventude Lixo Zero e do Instituto Lixo Zero, que podem seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Camila, vamos começar por explicar o que é isto da compostagem, o que é que achas? Vamos sim, queria na verdade começar também perguntando para quem já fez compostagem ou se já ouviu falar de alguma coisa sobre isso e que eu estou aqui na verdade para lembrar vocês. Porque é um conhecimento que ancestral, que todo mundo já teve isso em algum momento na sua história. É algo que vem com a natureza, é totalmente natural. Na floresta, o que acontece? Cai as folhas, cai os frutos, bate o vento, cai as folhas, e isso vai formando o solo. E o que a gente vem fazer aqui é a reprodução desse meio ambiente como que a gente pode fazer da melhor forma essa reprodução. Sim, sem dúvida. E na verdade é um papel muito importante que a gente está tendo aqui porque os nossos resíduos residenciais, metade deles são de bioresíduos. Ou seja, se a gente estiver fazendo compostagem nas nossas casas, a gente vai estar tá reduzindo pela metade, imagina os caminhões de coleta. Sim. Então imagina o impacto que isso vai, vai, vai ter, né? No nosso meio ambiente, sem dúvida alguma. E, isso, e não é só fazer a compostagem, né? Porque tem gente que é super ecológico, quer fazer a compostagem, tem boa intenção, mas a gente tem que lembrar que alimento enterrado não é compostagem. Alimento enterrado dá problema, não é o certo. Eu vou contar depois uma historinha aqui para vocês também. Sim, porque o resultado dos resíduos depois vão para os aterros, não é? E podiam ser aproveitados para fazermos esta compostagem, não é? Exato, exato. E o meu tio, ele tinha, ele tinha toda essa preocupação e ele fazia isso. Guardava o lixinho da cozinha, que nem a gente tem aqui. E enterrava no pátio dele O que aconteceu um dia A minha tia estava ali no pátio passeando E viu só um rabinho pra cima Por quê? O que, que acontece ali quando tem o, o alimento enterrado? Falta o oxigênio Certo. E o que, que a gente precisa já agora então Pra fazer a compostagem? De quatro elementos básicos Carbono, nitrogênio, oxigênio e água H2O como assim? O que, que é isso? Né? Não, não somos químicos aqui para estar... Então vamos lá. O nitrogênio é o que a gente tem aqui, que é o nosso, os restos de, dos nossos alimentos. Certo. O carbono, qualquer material castanho, folhas secas, uh, serradura, lembrando que não pode ser serradura de madeira tratada. Porque tem químicos, não Porque é? tem químicos. Ter. Sim, Exatamente. Oxigênio, nosso ar. ar. E H2O é a umidade, não necessariamente água, mas o que, que acontece? Se a gente está, por exemplo, no Algarve, auge do verão, super seco, às vezes vai ter evaporado tudo, vai estar sem a umidade e daí o processo também fica muito mais lento. Ok, corretíssimo. Então, esses são os quatro elementos básicos assim, para a gente. E lembro também, para quem nos está a ver, pode colocar todas as suas questões. Nós vamos sempre dar seguimento a todas durante ou após o fim do nosso workshop. Estejam à vontade. Exato. E trouxe aqui para vocês cinco das perguntas que mais chegam, assim, para mim. Sim. Começando por por que compostar, né? Se tem o um sistema de coleta de resíduos, por que, que, por que, que a gente precisa estar tá fazendo isso na nossa casa? Né? Bom, primeiro o, que os nossos resíduos, os indiferenciados, que é onde a gente coloca os alimentos, sim, sim. eles vão para o aterro sanitário. O que, que é o aterro sanitário? É uma obra de engenharia, mas que com todos os elementos juntos forma o gás metano que é 20 vezes pior, aproximadamente, que o CO2 para o aquecimento global. Então, só aí já tem um grande motivo e a qualidade do nosso ar, né? Porque o ar é o mesmo para todo mundo. Para quem está perto, é pior, com certeza, mas ele chega aqui para gente, chega para todo mundo, né? E lembro que só temos um planeta, não é? Não temos um planeta B. Exatamente. E continuando o porquê do, de evitar os aterros sanitários, todas as cidades têm um orçamento para isso, né? A certo. gente paga para estar tá aterrando os nossos resíduos. Florianópolis, que era a cidade que eu estava morando antes de vir para cá, que eu não sou portuguesa. Uh, gastava, porque agora eles têm um compromisso de ser lixo zero. Sim. Gastavam antes o equivalente à construção de mais de dez escolas para aterrar os resíduos. Então é mais ou menos como se a gente tivesse uma família e tem um orçamento limitado certo. e daí pode escolher entre levar as crianças para a escola ou ter alguém para limpar as nossas coisas. Certo. E nas cidades, na maioria das vezes, a gente termina escolhendo a pessoa para ficar limpando o que a gente tem, ao invés de estar tá ensinando as nossas crianças. Né? Então, aí é outro ponto que, nossa, para mim é um dos que mais me toca, assim. Sim. E, em média, cada um de nós produz mais de um quilo de lixo por dia, não é, portanto... O que no final de um ano dá quase meia tonelada. Sim, sim, é bastante. E os resíduos, eles têm algo que é muito interessante, porque a gente vai estar... Tá... É uma forma muito fácil de medir o quão sustentável que a gente está sendo. Porque se eu produzo um quilo de resíduo por semana e quero reduzir para meio, é só eu parar de reduzir meio. E daí Sim. quase Sim. 50% disso é os biorresíduos, então se eu estou fazendo a compostagem em casa já, já, já ajuda, ajuda bastante. bastante né? é, é verdade. Hum, falavas há pouco comigo, comigo desculpa, queria ser obrigatório fazermos compostagem Exato. Não sei se queres falar um bocadinho mais aqui desta parte. Sim, por questões de legislação da União Europeia, Sim. a partir de 2023, todos os bioresíduos eles vão ter que ser encaminhados para a compostagem. Não vão mais poder ser encaminhados para o aterro. Então, qualquer restaurante, até loja, empresa e pessoa física, né se fizer isso antes, vai estar sendo... Ajudar na Prefissor, triagem, não é? Exatamente, ajudando Sim. nisso e a gente precisa da ajuda de cada um de nós, né? O, o meu objetivo aqui é que cada um compartilhe esse conhecimento com mais uma pessoa, além de começar hoje, né? Nem mais, <risos> nem mais. É isso mesmo. É isso. E agora, vamos falar do quê? Vamos, a próxima pergunta que mais chega para mim também Sim. é sobre cheiro, como que isso funciona <risos> em casa vem bicho não vem bicho mosquinha guardar um bicho em casa assim uau eu tenho um caso também que é o da minha mãe que foi na prática eu há muito tempo falava de compostagem um dia eu dei um compostor para ela vamos lá mãe vamos começar hoje em dia resumindo a história ela doa de presente de aniversário para as amigas o biofertilizante que eu já vou falar também sim, a respeito sim. E o composto, o adubo, de presente para as amigas. As amigas gostam, perguntam como é que faz, me ligam para perguntar como é que faz a compostagem. E a minha mãe tem tá na cozinha dela, ela destruiu a churrasqueira para colocar a composteira. Então, não dá cheiro, não traz bicho, se fizer da maneira correta, né? Porque não adianta fazer de qualquer forma e dizer que não dá certo. E assim, tem um número gigantesco de possibilidades de fazer compostagem. Eu vou estar aqui hoje mostrando uma, que é a dos baldinhos, mas qualquer, tem várias outras. Qualquer pessoa pode fazer em casa, tendo ou não tendo jardim, não é? tendo ou não tendo varanda. Exatamente. Inclusive a minha eu uso esses baldinhos aqui, que eu consigo em qualquer mercado só pedir por... Uh, balde de azeitona, de tremoço e é incrível porque a gente fica com 50 litros mais até de compostagem em menos de meio metro quadrado. Então eu moro numa autocaravana e faço compostagem. Não tem desculpa para que não tenha espaço. E a nossa primeira pergunta vem mesmo neste sentido. A senhora Andreia está a perguntar se é possível fazer em casa não tendo um jardim claro que sim em claro que casa que sim. fora dela é sempre possível fazer não é sempre possível e tem quem tiver dúvida sobre outras maneiras eu sou super acessível podem perguntar sim. outras formas sim. porque hoje a gente vai estar mostrando esse que é o mais fácil mesmo assim sim. exatamente e a outra pergunta que fazem muito também é quanto os tipos e tal e minhoca né precisa ter bichinho não precisa ter bichinho a gente, eu não uso minhoca, a gente aqui não vai estar mostrando com minhoca, mas caso quisessem, o que elas fazem? Elas aceleram o processo, porque a minhoca californiana não pode ser a de jardim, que tem normal, ela é mais branquinha, assim, a de jardim, e a californiana ou a australiana ela é mais vermelhinha. E ela realmente come o nosso resíduo já num primeiro processo de degradação. Então, ela acelera mesmo e faz cria o humus que é um adubo mais potente do que o que a gente está produzindo sem as minhocas. E o biofertilizante, que voltando a ele, Sim. ele é o líquido que sai do nosso alimento, só que num processo benéfico, porque quando a gente tem ele só ali no, no lixinho da cozinha, apodrecendo, o que, que acontece ali? Realmente começa um processo de putrefação. Por quê? Porque não tem o oxigênio. Quando uhum. o alimento fica ali meio imerso no líquido dele, aquela coisinha... <risos> Sim. Uh, fica, o, fica o líquido, aquele que fica com cheiro ruim, porque Sim. o alimento tá podre. Só que na compostagem o alimento vai estar tá se biodegradando. Então ele vai estar... Tá... Como se ele passasse os nutrientes dele para as folhas, para o material seco, certo. e fosse fazendo essa integração. E o líquido que sobra ele cai na última caixinha para fazer o biofertilizante. Tudo isso é um processo, não é? Como já vamos falar do tempo que leva, não é? Exatamente. E por último, a que mais chega também é o que, que pode e o que, que não pode, né? Certo. Então, eu vou falar o que, que pode e o que, que não pode para esse tipo de compostagem, Para outros, tem outras variações, então até para escolher qual o tipo de compostagem que é o ideal pra, pra ti, é, é ver também o que que consome, qual a quantidade e quanto tempo que tu tem, são essas três perguntinhas, assim. Certo? então, o que que pode? Eu fiz aqui uma plaquinha porque as per pessoas perguntam muito. Que é os restos de fruta, restos de legume, chá, café, o filtro do café pode também, o, o saquinho do chá, se não tem plástico, porque tem muitos saquinhos que são com plástico. Mas podemos pôr mesmo o um saco do chá direto Sim, ou abrimos? Pode, pode ir um o saco inteiro. Pode como for. Sim. É. E, e imagina, assim... cápsulas de café, se abrirmos e tirarmos o café de lá de dentro, também pode ser? Ótimo. A compostagem ela aceita super bem, chá e ca café mesmo é ótimo. E casca de ovo, eu até coloquei ali do lado do limpa, porque a parte de dentro é o que gera o cheiro mais desagradável. Certo. A casca mesmo, ela é um material sem, sem cheiros. Sim, então e é bom em nutrientes na casca, sem dúvida. Então é bom, da... só passar deixa ali na pia um aqui, enquanto lava alguma coisa depois já bota. É super simples. E algumas pessoas perguntam também sobre, sobre os cítricos. Os cítricos não podem porque eles, têm, eles são bactericidas. Ou seja, eles tendem a matar os micro-organismos que está ali dentro. Okay. Só que o que acontece? Se você deixa secando de um dia para o outro no sol, Sim. ele já perde o, a acidez dele. Então, cítricos secos... Pode Ou ser. depois de chá, fazer chazinho com Sim. ele, também pode. Boa. Então são alguns porém aí que Exatamente. a gente vai aprendendo. E aquela coisa equilibrada, né? Não, não vai encher a composteira de casca de, de maçã, por exemplo, porque é que nem o nosso organismo mesmo, né? Okay. São organismos naturais. E o que que não pode? Produtos de origem anim animal, carne, peixe, uh, tudo que é de origem, uh, leite, iogurte, queijo, tudo isso não, porque Sim. também atrai vetores em compostagem industrial, que é em larga escala. Sim. Daí pode, porque é um ambiente mais controlado, só que como a gente está falando desse aqui especificamente, não. Ok. Uh, fezes de animais uhum. também não. Ok. Uh, comida cozida também não é bom por causa do cheiro, porque pode atrair com mais facilidade animais uh, que é mais que... e também porque ele muitas vezes tem cebola e alho que são bactericidas também sim então sempre pensar, eu não quero matar os micro-organismos que tem bichinhos, só que são bichinhos micro, assim, e que eles fazem, então, ali para fazer o papel deles, né, sim. que é mais... E produtos não biodegradáveis, né? Não vai por ali plástico, metal, nada, nada disso, né? Se tem, às vezes, até eu tirei aqui, eu acho, mas nas frutas, às vezes, vem uma etiqueta, é bom tirar a ah. etiquetinha, né? Sim, correto. E, e óleos, gorduras também não é bom. Ok. Então... Vou só pegar aqui na parte dos chitrinhos que estavas a falar relembrando e até um workshop que vamos ter logo à tarde, podemos utilizar esta parte do, dos citrinos para fazer também detergentes para a casa pastilhas para a máquina de lavar a louça portanto podemos dar outro uso também aqui a esta parte dos citrinos e vamos aprender logo à tarde, fique atento com certeza e a compostagem também uh, não é para... porque agora tem compostagem é que eu posso colocar todos os alimentos fora, não a gente também tem que Fazer o máximo, aprender a fazer bolo de casca de banana, sim, né? sim, aprender é todas essas coisas e na verdade quando a gente começa a fazer a compostagem eu gosto muito porque é um primeiro passo que a gente, caramba, olha o que, que eu tô produzindo, olha o que, que eu tô deitando fora, então a gente começa a descobrir, porque a gente começa a olhar, normalmente a gente não olha para os nossos resíduos, verdade. eles ficam o mais escondido possível, né? É verdade, sem dúvida alguma. E agora e vamos, então, a... ter mãos, à obra mãos na obra e massa, começar né? a fazer nossa compostagem. Exatamente. <risos> os nossos primeiros passos. Primeiros passos. Três caixas. Ou os baldinhos. Ou os baldinhos, <risos> exatamente. Eu vou começar pela caixa de baixo, que eu chamo de caixa número um, porque ela sempre vai estar na parte de baixo. Começamos sempre com três, certo, Camila? Começamos sempre com três. Ok. Exato para poder ter um, um fluxo bom. Então, na caixa de baixo... O fundo dela fica normal, não faz nada. A tampa, a gente vai cortar dessa forma. <risos> por quê? Porque daí eu vou poder encaixar ela aqui e colocar a caixa 2 por cima. De forma que o líquido que eu falei que é o biofertilizante, eu vou ter feito furinhos aqui embaixo e eles vão passar, fazer com que o líquido passe para a caixa de baixo. O biofertilizante, então, vai sempre ficar na caixa de baixo. Quando eu quiser usar, vou pegar ele, colocar para um vidrinho e diluir em uma porcentagem para 10%. Okay. Porque senão a gente vai queimar as plantinhas. Ele é muito potente, ele é muito bom. Então, é sempre bom diluir. Então, 100 ml para um litro, por exemplo, de água. Okay. Certo? Para diluir. Daí, caixa 2 aqui e a caixa 3. Mesmo os furinhos embaixo, vai em cima. E a tampa da caixa 3. Não, não, não corta. Deixa tapadinha. Agora eu vou fazer com vocês os furos pra ficar bem entendidinho. Então vou começar pelos furos da caixa de baixo. Aqui já tá feito alguns, mas eu vou só demonstrar pra vocês. E, agora vamos fazer com o um burbuquim, não é? Isso. Mas podemos... Nem toda a gente tem um burbuquim em casa. O que é que aconselhas? Exato. É. Eu tenho um garfo que ele já tem um, a pontinha preta, porque eu boto ele no fogo. Desculpa. Ah, desculpa. É, desculpa. <risos> assim, para te ouvir claramente. Sim. Desculpa. Então eu pego o garfo, esquento no fogão, na bo... deixo ele fazendo um chazinho para não desperdiçar gás e boto o garfo ali para esquentar e faço os furinhos, fica super fácil também. Aqui, como a gente tem o barbiquim, sim, que também podemos é utilizar fácil. um prego, não é? Um prego. E um martelo, sempre com cuidado, utilizar sempre umas luvinhas uh, e, e fazer os furinhos. Exatamente. Não há desculpas. Não, não há desculpas. Se for criança, não fazer não. sem os pais. Sem dúvida, sim. E outra coisa, as ca... tanto a caixa 2 quanto a caixa 3, elas vão ter furinhos, Aqui ao lado, que é para respirar, não é? Que é para respirar aqui. Que é para justamente a entrada do oxigênio, para não fazer com que fique sem oxigênio ali dentro. Eu vou fazer agora os furinhos de baixo e os furinhos da lateral, só para demonstrar aqui, para vocês verem que é super fácil com esse barbiquinho. Vou começar pelos furinhos do lado, não sei como é que eu faço para que apareça. Já fiz um, vou fazer aqui do outro lado. Furos mais ou menos de 2 centímetros a 3 centímetros de distância, já é suficiente. Esse tamanho, que é meio milímetro, um milímetro, já Sim. tá ótimo também. É só realmente para que aconteça a troca de oxigênio. E aqui, então, a gente vai fazer em toda essa lateral, toda a lateral, toda a lateral. E aqui embaixo, a mesma coisa. Toda a parte de baixo. Da caixa 2 e da caixa 3. Sim. Certo? E a tampa, né? Que eu falei que precisa ter o um quadradinho para que a minha mão passe. Com <risos> um X-ato, não é? Com um X-ato, exatamente. Também, com muito cuidado. Eu já deixei aqui metade cortadinho. Trinquei aqui, mas não tem problema, porque vai cair mesmo. Tem que fazer uma forcinha. E daí, corta. E pronto daí a gente tem. Vamos ver. A caixa 1, um, sem furos embaixo, sem furos na lateral, com furo na tampa. A caixa 2, com furos embaixo, com furos na, na, em todas as laterais. Sim. E a tampa furada. Seria é importante a retirar aqui. A primeira não tem furos embaixo, correto? E reto. as outras têm furo aqui no fundo, caixa 3. E a caixa 3 lateral, a tampa é fechadinha. A tampa é fechadinha porque a gente não precisa ficar com ela aberta. E já está construído o nosso compostor. E fácil. Fácil. E não precisa de jardim. <risos> não precisa de jardim nem de espaço. E agora, vou mostrar como é que faz mesmo. Vamos começar sempre pela caixa mais de cima, que aqui no meu caso é a três, mas vocês podem ter quantas caixas vocês quiserem. Se tem uma família de 10 pessoas, aí bota um pouquinho mais de caixa. <risos> mas aí como é que a gente vai fazer? Abre a tampa cada vez. Vai fazer primeiro uma caminha com a serradura no cantinho aqui. Daí, eu tenho aqui os alimentos, que quanto menor, melhor. Ou seja, eu tenho aqui uma banana, por exemplo. Se eu tenho tempo, eu vou pegar e vou cortar ela. Camila, desculpa, entretanto vou-te fazer aqui outra questão que claro. eles estão a fazer. Perguntar se o biofertilizante pode ser utilizado em todas as plantas devidamente diluído. Sim. Pode ser em todo tipo de plantas? Sim, com os cuidados de cada planta, né? sim. mas sim, pode ir em todas as plantas. ok Não vai dar muito biofertilizante para um cactus que não precisa de muito líquido, né certo mas mas ele, mas ele é aceito em todas as plantas. E qual, qualquer tipo de questões que tenha, também volto a reforçar, podem seguir a página nas redes sociais Facebook e Instagram, Instagram da Juventude Lixo Ser correto? E Isso. a Camila é super disponível para, para partilhar aqui as suas dicas. Exato, pode mandar no meu pessoal também, não tem problema. Camila Lucena. Isso, Camila Lucena C. <risos> aqui, ó, tem até cebola, que eu, botei, que eu vou botar em pouca quantidade. Não, muita cebola também não é bom, porque ela é, ela é bactericida. Mas, como é pouquinho, tudo bem. E Isso. o que... Uh, café aqui, ó. Okay. vocês não precisam fazer com a mão, vocês podem fazer com uma é. colherzinha, mas como estamos aqui e eu não me importo, eu estou fazendo com claro, a mão. Claro, claro. Então... E... Isto, isto é a caixinha número 3, não é? Que vai ser aqui que vai, vão ser o, o processo da compostagem dos alimentos, correto? Exato. Eu vou começar pela mais de cima. Quando ela encher, eu vou fechar ela, botar no lugar da 2 e passar a 2 para 1. O que mais que eu faço aqui? ó? Eu pego Esse aqui é mais ou menos o estado... Pode ver que ele está até quentinho, porque a compostagem ela dá uma esquentadinha. Então aqui é mais ou menos o estado que vai ficar a tua compostagem. Essa é a seja, da caixinha, na número 2. Essa aqui é a ah. minha. Sim, essa aqui vai ficar quando depois de uns um mês e meio, dois, ela já vai ficar com cara de terra, terrinha. Que é esta parte aqui, que né? Que é esta parte aqui. Exatamente. E é sempre bom quando está come começando uma compostagem nova, pegar um pouquinho de terra do matinho que tem aí perto. Sim. Porque é, busca os micro que tem na terra que é super importante, que até é o papel que esse produto aqui faz, que é um acelerador de compostagem. Se tu pega um pouquinho da do solo Sim. do... Do um matinho, um, tem... exato. Daí já, dá, já faz essa função, porque já tem os micro ali, funguinhos, assim, se tiver aquelas folhas, tem um pouquinho de branco, é ótimo. Sim, e se não tiver pinhal, temos aqui também na nossa loja o acelerador de compostagem. Exato. Funciona das duas maneiras. Funciona. ideia aqui, ó, eu vou botar um pouquinho da minha compostagem, que está completa, para buscar esses micro-organismos. Então, vou botar aqui um pouquinho... Só para isso mesmo e daí a quantidade não precisa fazer isso todas as vezes é só nas primeiras vezes e a quantidade de serradura que eu coloco para cada porção é sempre o dobro então se eu botei uma camadinha de alimento eu vou botar o dobro de serradura e assim não tem como vir bichinhos não tem como <risos> dar cheiro e se tiver por acaso é, fa, pode pôr mais serradura, sempre cuidando para que não fique totalmente seca. Certo. E relembrar que a serradura é importante não ter então aqui, não ser de madeira tratada, para não estragar aqui este processo, não é? Exatamente. Camila, esta parte aqui de, de que estamos a fazer da caixinha também acho, e tu vais partilhar comigo, que é uma atividade super interessante fazer com crianças, para inserir logo esta cultura deste novos. Sim, Não é. É, é muito bacana, até porque a criança ela absorve isso de uma forma super fácil. E, e divertida. Divertida. E ela vai estar tá aprendendo com um objetivo. Então ela vai querer saber o que, que os micro fazem, quem que são os fungos, o que, que é a serradura, da onde vem, pra, o que, que é esse ciclo, como que depois nasce. E lembrando que essas caixas aqui, se for da vontade ao invés de ficar revezando, pode usar direto para fazer uma hortinha. Certo. Então eu posso, depois de um mês e pouquinho aqui maturando, Sim. eu já posso plantar alguma coisa em cima, porque daí as raízes, elas finalizam a decomposição. E Exatamente. é ótimo, as plantinhas crescem super bem. E super temos bem. a aprender que um processo desde o início até o fim, não é? Exatamente, totalmente circular para depois pegar é mais. os restinhos da alface, tudo voltar para a compostagem. É tudo um ciclo, sem dúvida alguma. Exatamente. E voltando só um pouquinho na questão do porquê fazer a compostagem também, né? que a gente vai estar tá criando realmente esse solo, né? Sim. E tem até um documentário que se chama Solo Fértil, que é muito bacana para a gente entender o quão importante é a gente estar tá pensando em criar esses solos, né? O quanto que a gente já devastou e precisa ajudar a regenerar o né? nosso Você papel também. aqui. Nem mais. Não falamos há pouco, mas também todas as câmaras, tu falaste que também tinham um apoio, não é? Para quem tiver a sua quinta, eles também ajudam com os compostores, não é? Exato, a maioria das câmaras já tem algum programa de compostagem, alguns dão um compostor, alguns têm que se inscrever, varia de câmara para câmara, a maioria deles. São compostores iguais, a, semelhantes a esse Sim. que tem a ver. Ou até aqui. maiores, porque o também não é do. Do tamanho. Do volume, né? Mas lembrando, sempre tem que lembrar de arejar, né? Fazer com que se movimente ali a matéria. Porque precisa entrar o oxigênio. Se não entrar o oxigênio, vai começar a apodrecer. E não é isso que a gente quer, né? Do todo, do todo. Então aqui, na caixinha 1 não fica nada? Na Ou caixinha fica? 1, depois de um mês e meio. Dois meses, três, depende do que tu come, é que vai começar a aparecer o líquido. Mas é muito importante que exista ela. Porque três agora passa por meio, não é? a três. Quando ela ficar completa. Ah, só... fica completo, é isso. Quando ficar completa... Vai passar para dois. A gente vai trocar as tampas. Correto. Trocaremos as tampas. E vamos começar todo o processo de novo na caixa dois. E assim por diante, sempre trocando. Quando esse fica pro... Se não deu vazão o suficiente, pega mais uma caixinha e empilha. Isso daqui é menos de meio metro quadrado. E pode, pô... pode utilizar para fazer a tua própria hortinha ou entrar em contato com a... Tem um monte de horta aí por todos os lugares. Entra em contato, o pessoal tá sempre precisando de adubo. E é uma aplicação, não é? Share Waste. É um... Exatamente. Share Waste é uma aplicação para justamente se não se não quer fazer compostagem ou se não tem espaço para, para encaminhar o composto, essa aplicação mostra todas as pessoas que estão ali disponíveis a receber esse material. É mesmo uma partilha entre a comunidade, Exatamente. sem dúvida alguma. Isso é algo muito importante da gente resgatar realmente, né? essa, esse senso de comunidade, o quanto que a gente pertence. né porque cada um vai se fazendo suas especializações e não quer nem saber da área do outro e verdade. por isso que a gente nem se importa com os resíduos, porque está na conta do município. É verdade, é verdade. Esta consciência que é sempre bom relembrar, não é? Estarmos sempre mais conscientes. Aqui outra questão, outra questão que nos surge também é como é que tiramos aqui a compostagem deste compostor, não é? Muito bom, porque a gente vai fazendo, a, vai, fazer, vai produzindo os resíduos, vai colocando na parte de cima, sempre alternando com a serradura e daí no final a gente pega pela portinha que tem ali embaixo, porque o, o resíduo de baixo é o que vai estar sempre mais maduro. E daí e basta retirar. Basta retirar e utilizar nas plantas. Outra coisa muito importante, se a gente está trabalhando com minhocas, eu não falei tanto delas. Pode falar. Mas... Não, aliás, a gente não está a sacrificar as minhocas, não é? alimento para a própria minhoca Exato, a gente está dando ali o alimento para ela, ela fica super contente. Café, então, ela faz a festa. Um monte de gente aí também, né? E, e o adubo da, que a minhoca produz ele é mais potente do que o que a gente está produzindo aqui. Então também não é bom de colocar só ele para plantinha, também fica demais. É bom sempre dar uma misturadinha com outro solo. Okay. Porque ele é realmente muito potente, né? ele é o húmus. E, é, e para quem aí perdeu o emprego, pandemia, não sei o que, é, o húmus da minhoca é algo super valorizado no mercado. E, e, esse, e a questão da compostagem também tem um projeto que aconteceu no Brasil que se chama Revolução dos Baldinhos e que serve para comprovar tudo isso que a gente acabou de falar. Assim, era uma comunidade com alta criminalidade e infestação de ratos e, por consequência, muita gente com leptospirose. Certo. Daí, eles introduziram um projeto de compostagem na escola, onde ensinaram as mães a colocar só os resíduos orgânicos dentro de um baldinho levar para a escola, na escola eles faziam uma compostagem, faziam hortas e ao longo de um ano, dois anos, acabou a crise de leptospirose, não tinha mais ratos e ainda as mulheres estavam mais empoderadas, trabalhando com a terra, produzindo seu alimento, tendo fonte de renda, então tipo, tudo maravilhoso, maravilhoso é. mesmo e de forma natural, <risos> não é acima de tudo que não sei se quer acrescentar mais alguma coisa disto de tudo, disto que falamos. Queria agradecer primeiro ao Leroy, ao convite, a essa abertura, a esse tema, que é nós super importante. Nós é que te agradecemos, é <risos> Obrigada. nós é que te agradecemos. Convidar vocês para começar hoje, pega Baldinho, pega o que tiver aí para começar, aí depois tu providencia o que precisa mesmo. Começa agora, compartilha com mais pessoas. Se precisa, entra em contato com a gente, marca a gente, a gente ajuda, tira dúvidas. E, por fim, só deixar um convite, que dia 22, 23 e 24 de junho, a gente vai estar fazendo o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. E vai ter painel de Portugal, painel do Brasil, Itália, Estados Unidos, para vocês conhecerem um pouco mais de Cidades Lixo Zero. Muito, é isso, obrigada, muito, muito obrigada, Camila. Muito, muito obrigada pela tua partilha, do teu conhecimento. Espero que tenham gostado. Espero que coloquem as mãos à obra, que comecem a fazer a vossa compostagem, que partilhem connosco e também com a Camila as vossas compostagens. Alerto sempre aqui para o uso da economia circular, utilizando sempre os três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Um compromisso porque juntos fazemos a diferença. Muito obrigada e até já. Obrigada.